acho que não, enxerga o um do canto, isso daqui é percepção passou o meu buzão, deixa ele ir para lá, tenho perna pra andar e muito pneu para queimar. Tô fazendo yo, sou amigo. yo, ele deixa eu pular a roleta E não, toda vez que eu pego no Mike chove É um pneu em cima do outro Eu boto fogo no X9 -Nope. ah, ah, ah, ah, ah, Olha só, ah, essa ah, rima ah, foi ah, batida ah, Pela é ah, repetida ah, Rima da avenida Minha rima é mais alegria X9 -Nope, Paulistana Muita ah,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 Terceiros e acabou a palhaçada Cê citou seu filho, eu respondi com trocadilho O um menino é bonito, nasceu igualzinha cunhada O primeiro filho, porra, graças a Deus que nós seu bonitão Demorei para caralho pra caçar a cunhada Mas cê viu, caralho, minha mulher é um avião <risos> Mas você sabe que minha irmã é braba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 A é muito falsa. Toda vez o prato paga de crime, se pega numa arma ele mira na própria calça. Paga muito de crime, pelo amor? Eu nem vou falar que sou é a maior inspiração. Para pra compor. Toda vez você prova que você é do condomínio, tá ligado o que tomar no peito? Vai achando que na favela é só o criminoso que tem que manter respeito. É só que você que é da hora? Tá ligado que eu venho com dois pés no peito? Não tem essa tio o criminoso é o crime. Se cê nasceu na favela, a disciplina tá sujeita. Ah, nenhuma! Cê fala de respeito e nessa eu prossigo. Da hora cê fala de respeito quando convém. Quando eles vacilaram, você não teve respeito comigo. Aê!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 É oh, o caralho É zoado o Trackstar Sabe falar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 Gaço do respeito, essa é da hora. Trocação sincera. Sei que você é bom, mas parceiro, vai guardando. 30. Ah.